Vocês também são trabalhadores, porque o trabalhador não tem tempo de ficar terça de manhã aqui achacando o deputado. O trabalhador está trabalhando. Não venham, não venham com essa intimidação barata. Porque eu não me intimido com gritaria, eu não me intimido com ameaça, eu não me intimido com um dedo na cara. Se efetivamente vocês estivessem aqui para debater... Vocês teriam prestado atenção na apresentação de ambos os expositores, quando, na verdade, os senhores estavam mexendo no celular, como eu registrei. Gostaria de ressaltar alguns pontos aqui de falácias que foram faladas, de mentiras que foram emitidas aqui desta tribuna, como, por exemplo, de que Ninguém falaria da dívida pública, né? Acho que o parlamentar que falou em relação à dívida pública não escutou a apresentação do secretário Rogério Marinho, que inclusive citou nominalmente a dívida pública e a cobrança para os grandes devedores. E mais, ignora o fato de que zero do nosso dinheiro de pagador de impostos, zero do nosso orçamento primário vai para pagar dívida porque a gente não tem superávit. Só seria dinheiro, só pagaríamos a dívida se nós não a se nós não trocássemos dívida antiga por dívida nova. Isso é simples, isso é economia básica que todo parlamentar que maneja e é responsável pelo orçamento do país deveria saber. E o outro ponto é de que os mais pobres seriam os mais prejudicados. Vamos parar para analisar especificamente o que acontece com os mais pobres. A alíquota diminui continua vinculado ao salário mínimo, continua vinculado ao salário mínimo, recebendo absolutamente a mesma coisa. Aqueles, aqueles, hoje, hoje, hoje, o mais pobre, já se aposenta por idade, quem se aposenta o tempo de contribuição é o mais rico, que teve a contribuição formal, que conseguiu o seu registro, registro, seja no INSS, seja como servidor público, tanto que o secretário Rogério Marinho bem expôs que a idade média hoje de aposentadoria de quem recebe um salário mínimo para a mulher já é de 61 anos e meio e para o homem já é de 65 anos e meio. Outro ponto é de que os discursos né, de que não combate privilégios, né, na verdade é uma farsa, a história dos privilégios é só uma historinha para tentar aprovar a reforma previdenciária.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 como eu registrei, infelizmente. Os senhores vieram aqui pessoal, fazer torcida. Não deputado, vieram fazer debate. Se que, tivessem vindo deputado, debater, deputado me escutariam, o presidente. Eu só gostaria só, que, só um que um garantisse. Eu pedir, pessoal, eu vou pedir, vou pedir aos nossos. Vou pedir aos nossos colegas que aguardem a intervenção do deputado. Por favor, meu senhor, vamos aguardar. Não, espera, espera Ele tá, o deputado está no tempo dele Ele tem o direito de usar a palavra dele Expondo o seu ponto de vista Assim como todos os deputados é. Não, vocês, vocês têm que respeitar a mesa Não, por favor E ele tem o tempo dele Ele tem o direito de falar no tempo dele O que ele pensa Faz favor, senão nós não vamos ter Senão nós não vamos ter democracia nisso Muito Dessa obrigado, forma, presidente Eu pediria ao senhor Que tivesse não, assim não tem condições Vocês... Não, você que não pode respeitar a mesa desse jeito, nem o deputado Faça favor, por favor Todos aqui tem o mesmo tempo e eu estou olhando o tempo Assim não tem condições Se você ficar gritando aí, você atrapalha toda a reunião e a gente não escuta é... Não, não senhor, eu peço você que faça o favor de esperar o deputado Eu faço... peço você que respeite o tempo do deputado, por favor Vivi para o então, um em sindicalista. Nós vamos um escutar feliz. o deputado. Ele tem não, não, não. Calma. Por favor. Escu... Escutem, por favor, a autoridade do Partido dos Senhores. É, por por vocês favor, vão poder se manifestar o final Isso. Por favor, Kim. Por favor, gente. Não, não interessa o que o deputado está fazendo, vocês têm que escutar ele agora. Então, deixe ele falar e depois dele outros falarão. Então, vamos escutar o que o deputado tem a falar e, posteriormente, nós passaremos a palavra aos palestrantes e vocês também terão o direito a falar. Ele foi o único deputado a falar com um ponto de vista diferente. Então, vamos escutá-lo, gostando ou não. Para que a gente caminhe com a reunião Se vocês não deixaram o deputado falar A reunião não anda Talvez isso não interesse A nosso seminário Que a reunião não ande Então vocês têm que compreender que para a reunião andar O deputado tem que ser respeitado No seu tempo, fale ele O que ele pensa, por favor Então vamos esperar o deputado Depois disso você se manifesta E outros poderão se manifestar Ok? Muito obrigado, o presidente um por favor. Só para concluir Colocado, então, que do BPC, que a contribuição para os mais pobres diminui, que continua a vinculação do salário mínimo e que, por outro lado, pelo lado de nós, deputados, de senadores, de juízes, de promotores, de servidores públicos federais, a contribuição aumenta. E a reforma acaba com o regime especial dos parlamentares. É absolutamente coerente com o discurso de combate a privilégios. A defesa que se faz, a suposta defesa que se faz sobre BPC ou aposentadoria rural, que são dois pontos que já são pacíficos, já que a casa não vai alterar, não passa meramente de utilizar os mais pobres como escudo para defender os próprios privilégios. E essa é uma das piores canalistas que se pode fazer utilizar uma procuração que não existe para falar em nome daqueles que, como bem colocado pelo secretário Rogério Marinho, não tem dinheiro, não tem tempo de vir aqui para Brasília para ficar fazendo lobby o dia inteiro ou de ficar fazendo militância partidária ou militância sindical. Portanto, para todos esses que dizem quererem debater, mas demonstram o espírito fascista ao fechar os ouvidos aos seus opositores ao fechar os ouvidos aos seus opositores, pois esta é a definição de fascismo, fica para a proposta, fica o registro. Que os senhores leiam a proposta para debater mérito e que escutem ambos os lados para ter uma opinião e não simplesmente serem guiados como gado para o abatedouro. Obrigado, deputado Kim. Pessoal, nós vamos agora é, fazer um remanejamento...